Também cantava muito com a gente. Reunia ali na, no patamar do Teatro Municipal, onde ele era proprietário de um bar. E a gente passava a noite toda, nesse tempo não tinha negócio de ninguém para estar controlando o tempo. né aqui, ó. Mandar aqui um beijo para o professor Júnior. Professor Júnior, lá na cidade do Crato, ele está assistindo o programa. Muito obrigada, viu, professor Doutor Maurício, Júnior? Doutor Maurício Mota, também lá de Açaré. Ele, a Maria é, a esposa dele, a vice-prefeita lá de Açaré, E a Neiva, que é a secretária. Olha para vocês que estão aí nos assistindo. É? Obrigado pelo carinho que vocês têm por mim. Eu nem mereço tanto, mas se vocês têm, eu não enjeito não, tá bom? Sim. Doutor Maurício Mota. Ei, Mar, Jurema, passa de conta onde você estiver. Eu não sei onde é que ele está, eu tenho dúvida demais, mas ele vai saber que a gente está lembrando dele aqui agora. Você jamais saberá, querida A falta que você faz em mim Meu coração se nega a pensar em outro alguém Ele não quer que eu seja demais, ninguém. Até o fim dos meus dias, eu vou ter sempre você comigo. Não adianta querer mentir. Por onde eu andar? Você vai estar E nas noites eu vou te sonhar Eu vou ter sempre você aqui Vou ter sempre você comigo Não adianta querer mentir E por onde eu andar, você vai estar Que nas noites eu vou te sonhar eu vou ter sempre você aqui.